A última vez que eu comprei uma skin no CS para minha coleção foi em outubro de 2022, ou seja, há mais de 6 meses. E desde então eu não comprei mais nada, pois já estava 100% satisfeito com o meu inventário. Não é à toa que em abril do ano passado eu vendi mais de meio milhão de reais em skins para Anomaly. Saiu até matéria sobre isso na Globo.com. E na época, rapaziada, eu vendi porque eu não via mais sentido em ter 8 luvas diferentes, 20 facas, 5 AKs, 5 Alpes. Não, eu preferi ter poucos itens, mas itens muito especiais. Porém, agora com o lançamento do CS2 e a forma com que algumas skins estão muito mais bonitas no jogo, e também juntando o fato de meu aniversário estar próximo, eu decidi que voltarei a investir nesse meio e nesse vídeo eu vou mostrar as skins que eu pretendo me dar de aniversário. E vou explicar também o porquê de eu querer cada uma delas.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 Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachorro 1337. Vamos lá, direto ao ponto. Hoje, no meu inventário, eu tenho cinco facas, uma luva, duas AWPs, uma M4A4, uma K. Uma Glock, uma USP e só. Agora no CS2 eu pretendo pegar mais uma luva, duas facas, mais uma Alp, uma M4-1S, que eu não tenho. E algumas skins picadinhas também, como um MP9. Alguns de vocês irão comentar, pô, dog, você não vai pegar uma Desert Eagle porque você tá sem nenhuma. Eu vou, rapaziada, mas assim, eu não sei qual ainda. Então, eu nem irei falar sobre nesse vídeo. Começando aqui pelas facas que eu pretendo comprar, eu quero, e muito, uma Butterfly Fade Factory New. Porém, não uma Butterfly Fade qualquer, eu quero uma Butterfly Fade com uma porcentagem de fade muito alta 99% ou quem sabe 100% de fade Para quem não sabe nas Butterflies quanto maior a porcentagem de fade mais rosa tem a skin Uma Butterfly Fade com baixa porcentagem de fade ela é muito mais amarela do que rosa e nem tem ponta roxa Então eu quero uma Butterfly Fade 100% E eu sei que essa faca nessas condições irá pesar no meu bolso Primeiro que eu já vou ter que pagar um pouco a mais por conta do pattern especial Segundo, que a Butterfly Fade ela ok, sempre foi né, uma faca Cara, porém depois do lançamento do CS2. Ela ficou mais cara ainda, hoje a mais baratinha, custa em torno de 3.700 dólares e eu não espero gastar menos de 5 mil dólares na minha, que terá float bom e porcentagem de fade alta. Aproveitando que estamos falando de skin fade, antes de eu falar da outra faca que eu quero comprar, vamos falar um pouco sobre outras skins fade que eu também quero comprar agora no CS2. No caso, Alp e Ump Quando eu digo que a skin fade ficou muito mais bonita no CSGO, eu não estou falando apenas para as facas. Eu mesmo tenho uma Glock Fade, ela tá sensacional no CS2, e eu vi que a UMP, mano, tá a mesma fita. E eu gosto de jogar de UMP, então... Vou pegar uma Up Fade. Uma Factor New tá custando cerca de 700 dólares. Sobre a Alp Fade, eu já falei muito aqui no canal. No CSGO ela não tava tão legal assim. Porém, no CS2 a skin se adaptou ao novo modelo de Alp do jogo. Tá, tá sensacional, mano. Então eu quero uma com o porcentagem de Fade alta. E aí é engraçado, porque no caso da Alp, porcentagem de Fade alta deixa ela mais amarela e menos roxa. Engraçado, né? Na Alp Fade Factor New eu vou pagar cerca de 1700 dólares. A única luva que eu tenho hoje no CSGO é uma Pandora Factor New, a luva mais cara do mundo. Uma dessa vale em torno de 50 mil dólares E de verdade, eu sou apaixonado por essa luva Porém, cara, eu tô com a impressão que no CS2 Ela não tá tão bonita assim O jogo não agregou muito a ela Diferente da Vice Isso porque, embora as duas sejam Sport Gloves A Vice, ela tem uma textura mais interessante Ela simula um couro Enquanto a Pandora simula um tecido perfurado Pensando nisso, eu acho Lembrando que não é uma dica de investimento Mas eu acho que a Vice pode valorizar com o tempo Após o lançamento da versão final do CS2 E eu quero uma, mano só que eu vou pagar mais caro, porque eu quero uma Factory New com pattern bom Ou então uma Minimal Wear com pattern bom Eu quero ela, mano, limpíssima A Vice Factory New mais barata já custa 25 mil dólares Com pattern bom, sem nenhum desgaste... Vou pagar mais de 30k, mano Comprarei também uma MP9 Wild Lily Isso porque, na minha opinião, essa skin Tá aí entre as três mais bonitas do CSGO Ela é muito louca Já tive essa skin, acabei me desfazendo Porém, tava com saudade Antes do CS2 lançar, eu já tava querendo uma E assim, pegando com float bom Eu vou pagar cerca de US 2 mil dólares em uma Factor New Meu Deus. Estou sem skin de M4-1S E já decidi a skin que eu quero Quero a Blue Phosphor Factor New né a M4-1S que é agora, no CS2 Tá sendo chamada de M41S Safira. E, mano, qual que é a fita? É uma skin de mais ou menos aí 700 dólares. Porém, a que eu quero é uma em específico, que existe apenas uma no mundo. Essa daqui... Com quatro adesivos Chrome Foil. Por que eu quero essa skin? Primeiro, eu amo esse adesivo. Eu acho que ele se destaca muito nessa skin. Meu Deus. Vocês viram aquele brilho ali? Gente, eu acho que ele comba muito bem com o SM41S. Ele se destaca muito. E também não acaba roubando a cena. Fora aqui, hoje a minha skin de USP, é essa planta arquitetônica, também com quatro adesivos Chrome. Essa USP aqui eu guardo comigo porque ela foi um presente do HK, o antigo maior colecionador brasileiro de skins. E é uma skin super especial. O float dela é 0. 0004. E não vende a USP por nada Até por ter sido um presente Fora que eu curto muito ela E essa M4-1S Fosfora Azul Viria como uma mãe né? E já que USP e m 4 s As duas são apenas para CT Combaria muito bem, tá ligado? Ia ficar sensacional Quero essa Só que tá muito cara 5 mil dólares Preciso negociar Porém, o dono da skin até me bloqueou já Só comprando o cara não tá afim de negociar, não. Por último, a skin que eu mais desejo e também a mais cara. Rapaziada, eu quero e já estou negociando essa M9 Oceano. Que, pra quem não tá ligado, é a melhor M9 Blue Jane que existe. Pattern 601, existem apenas 12 no mundo. Essa é uma Field Tested com float 0.35. E pertence ao Gifford EW. Que, pra quem não sabe, também foi, por um tempo, o maior colecionador de skins do Brasil. Inclusive, uma curiosidade: a minha K, que é a Blue Jane com o melhor pattern. Ela foi do Gui, que vendeu para o HK, que vendeu para mim. O valor do M9 é de 35 a 40 mil dólares. Não é um valor exato. Estamos negociando ainda, por ser uma skin muito rara. Ela não é comercializada com frequência, ou seja, não é um valor fixo, tabelado. Não que as outras skins tenham valor tabelado, mas é totalmente diferente. Uma skin que todos os dias várias são vendidas e várias são compradas, pra uma que, pô, quase nunca acontece um negócio, né? Quem tem normalmente não quer vender, enfim. É metade do valor da minha K, que vale 65 mil dólares. Enfim, são essas skins que eu desejo. Comentem aí o que vocês acham delas. Embora sejam para o meu inventário e eu queria comprar, eu quero ouvir a opinião de vocês. E comentem aí também. Que sonho que você tem de skin do CS2? Vai que o papai Rian realiza o sonho de alguém. É isso, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado. Eu, Rian, vou ficando por aqui. Até o um próximo vídeo no canal tá? 337 1337. Fá. Yo.